Meu Deus! E hoje, gente, eu tô aqui com um vídeo aqui, uma live especial de Natal Tá <risos> muito calor para comemorar o Natal, gente Então eu tô aqui porque hoje eu vou mexer no meu PC, vai que jogue fora, né? Vou tentar retirar as peças do meu PC Olha, gente, a minha mochila Essa mochila é linda, não sabe o que fizeram com ela, gozaram Gofaram nela aqui embaixo Gente, ficou branco aqui embaixo Aí eu pintei, você vê que tá brilhante porque eu pintei com tinta de lata Então, <risos> eu tô me achando um vlogueiro Então eu vim aqui, e mexendo no meu computador, entendeu? já no meu computador não, né? Você sabe, né? Cê... Como é que é? Eu vim retirar as peças dele Ok Tá, eu tô olhando aqui. Eu me tirar as peças. Ó, oh, caiu tudo, gente. Como eu sou bagunceiro, gente. Olha isso. Olha, até tem, um, tem uma. Tem pintada aqui, ó. Isso aqui é minha mochila, gente. Olha que mochila linda, velho. Foi quase 200 reais pra eles fazerem isso. Na moral, eu fui revoltado. Vou estragar. Acabaria de estragar essa mochila. Ai, gente, dá pra fazer tudo de uma mão não dá. Ó, esse aqui é o rotador. Eu já fiz live sobre ele. Oh. Ai, cabrunco. <risos> gente Tinha quatro pessoas, e saiu duas. Aqui, gente. Aí, essa câmera é muito melhor. É. Tinha. É, como é que é? Eu já fiz live sobre ele. Uhum, uhum. É, eu já fiz live sobre ele. Ó, caiu tudo, gente. Começou bagunceira. Eu já falei isso, mas isso eu não tinha mostrado. Porque minha mochila. Mostrando meu mochila de novo. Apareceu alguma mensagem aqui. Gente, eu não tô conseguindo ver as mensagens de vocês. Se alguém mandou alguma coisa, né? Alguém mandou. Eu tenho que clicar agora. É o PC de novo. É o PC. Tá borda Tudo bem, tá borda Eu que você tá com esse chapéu de Natal. Eu tenho que clicar pra ver as mensagens agora. Que horror, gente. O YouTube... eu tenho que clicar agora na tela é o tabu de mariana disse olá olá como está sim, a ah, bem-vindo no espanhol da licença gente olha dá... aí como é que ficou isso aqui é um mochila tive que pintar porque golfaram nela oi pinguim lucas tudo bem é... Aqui eu, eu vou tentar retirar, né? As peças dele aqui na live agora Tipo, agora Vamos lá Vamos abrir ele Vamos abrir ele. Vai dar não, Ju? Uhum, uhum Oi, alô E o pior é que tá com... Tá com... Tá com... Oh! Ainda tá com prego, gente. Parece, tô Ninguém assiste mais os vídeos. Aff. Ai. Ainda tá preso, olha. Conservado. Eu sei que não vai ligar mais. Queria que ele ligasse, gente. Eu não. Vou colocar isso aqui na tomada, vai explodir. Olha, gente, que saudade no meu PCzinho. Eu vou abrir Calma, gente ah, Ai, meu dedo Ai, gente, meu dedo Ai, ai meu dedo Meu dedo tá imprensado Ai, meu dedo Eu machuquei meu dedo Meu dedo, gente Eu vou ter que pegar uma ferramenta pra abrir Ele pra retirar as peças eu não sei que peça é, né? Mas eu quero retirar a RAM. Porque ele não vai ligar mais. Gente, será que tem como pegar a memória? Tenha cuidado, ferro. É, é assim, gente. Eu fui com o dedo bem aqui, ó. Só que não saiu sangue, vai estar doendo. Como é que eu faço para abrir? Será que eu taco no chão de novo? Me ajuda aí. Gente, meu diário! Meu diário dos sonhos! Olha meu diário! Gente! Meu diário dos sonhos só tem coisa sobre minha vida. Minha dos sonhos. Olha, gente, meu diário dos sonhos, velho. Que lindo. Nossa, que horror Eu apaguei tudo porque fiquei com raiva Olha isso, gente Não dá pra ver nada, né? Olha isso, mas não dá pra ver nada Que horror, velho Mano, eu abrisquei tudo porque fiquei com raiva desse povo Falo do povo, não é específico nossa, só tem dois likes, gente. Meu Deus. Bora melhorar aí, viu? Vou retirar o like de todos os vídeos, né? Porque, misericórdia. É, eu vou abrir aqui. Eu tô mostrando meu diário aqui, ó. E acabou. Tem pouca coisa. Eu até deixando um espaço. Tem pouca coisa sobre diário. Eu tô aqui falando sobre diário. Gente, tá muito calor, meu Deus Na cidade vocês estão calor, meu Deus, gente Não dá pra viver sem um ventilador ah! Olha, gente, o que caiu ah! Que lindo, cara Eu vou guardar Olha, gente Não sei o que é isso, mas tá conservado mas que... céu, dá um spoiler do último EP da, da história. Então, então, eu também não sei porque eu fiquei sem ideia nesse último episódio. Mas o Adrian, o Adrian, que é você, né? Caiu o cérebro. O Adrian, que é você no caso. Você vai conversar para os meninos, que eu chamo de menino, para não falar o nome dele Vai conversar que o pai dele que roubou o rubi do clube Pinguim, né? Então é isso, mais ou menos esse é o resumo do episódio Então, espero que goste mas depois eu vou fazer uma revisão Para aumentar a maioria dos episódios Tá, gente, caiu alguma coisa aqui Caiu Até que ainda tá conservado? Não acha? Olha, gente, que lindo, cara Será o que é, gente? Alguém precisa ir pra mim o que é? Olha o HD essas, essas peças aqui valem, hein? Porque um computador de, tem 4GB de RAM Esse episódio vai ser bom quando ele estiver completo Ou um Jaime Time Jaime, Jaime Martelo Olha gente Saiu de certinho A gente, eu tô com vontade de logo Quebrar logo, que eu não tô botando Experiência mais nesse computador O que vocês acham? Ah, quebra logo quebra, quebra assim, a carcaça, não as coisas que de tem dentro Porque para pe pegar um, uma ferramenta, vai ser é difícil Fica mexendo na ferramenta dos outros né? Nossa, que legal Olha, eu enfiando no dedo de novo Gente, gente, vai ter que abrir não sei se eu pego uma ferramenta Hora do martelo, eu entendi que eu sei que é hora do martelo Não tá borda. não é a bateria, a bateria nem tem Nesse computador, a bateria ficou lá na outra cidade Ou é o HD, é o... Deve ser né Eu vou ter que pegar Gente, eu vou lá pegar, não tô nem... Eu vou pegar, vou pegar, vai, vai Eu vou pegar pra jogar essa carcaça fora Será que tem a memória, a memória do meu computador, tipo As coisas que tenho nele? Alguém pesquisa, por favor aqui é a casa eu quero saber se tem tem como recuperar meus links a caixa de ferramenta fica bem aqui ativo feche A caixa. Será que. Esse aqui não é. Não. Meu Deus, vem pra encontrar agora. Esse aqui, né, gente? Isso aqui. Hum. Ai meu Deus, eu vi um barulho. Eu fazendo barulho, eu vi um barulho. Isso aí. Ó oh, gente, cadê? Pera que a colha. Né? Vou pegar isso. Nossa, um cocôzão aqui. Isso aqui a coisa não tem entrado porque eu não vi. Ó, au, au, au, gente. Au au! Acho que não tem nada. A coisa tá ali, ó. Olha lá, gente, olha lá. O rato perigoso. Essa elementa. Não, ela fica. A melancia, gente. Né? Tem que fechar a porta para ela não entrar. Bagunça, velho Até que encontrar essa caixa de ferramenta foi fácil É, tá fácil Vamos numa coisa Agora o difícil vai ser retirar isso aqui Eu acho que eu tô fazendo certo, né? Fui descobrir que eu tô com essa ferramenta Mas eu tô usando, né? Nossa, tá abrindo nada aqui Acho que tem que ficar com força Ai, tem um bicho aqui, ó Ó lá Toma, toma, toma Toma, filho de rapariga Ai, meu Deus Que isso, uma formiga Deus me livre Sai Toma Desculpa, gente. Eu não sou assim com os animais, tá? Só quem invade meu território. <risos> Oi, Samuca. Tudo bem? Eu já abri meu PC pra trocar meu HD. É, você não perde nada, não, por trocar o HD, não, gente. Eu não sei nem o que é HD, né? <risos> O HD é o, o melhor RAM, gente Gente, não tá abrindo isso aqui, não Eu não sei como... Ó, esse aqui tá fácil Eu acho que esse aqui tá fácil Tá girando, tá girando Não dá pra ver mas tá girando. Ó, oh, deixa eu desativar o flash, né? Ou com flash é melhor? Eu achei que com flash é melhor, hein? Esses aqui estão muito fundo. Eu quero. Eu só queria recuperar a memória. Tipo, a memória do meu PC, com meus itens, com os vídeos Eu queria só recuperar isso Olha só lá tocando, eu escutei Será que tá saindo mesmo? Tá saindo não, gente Oi Matheus, Clube da edição como é que você tá? A formiga não vai ver, vai ver Papai Noel Coitada mesmo, é Natal, gente Meu Deus Natal, esse calor aqui no Brasil não existe Eu não sinto clima de Natal, gente Nesse calor não dá pra sentir clima nenhum de Natal Ai que ódio Ódio, viu Abre logo assim, ó como a estragar alguma peça Não, gente, olha ó, Eu tava assassinando o PC Falta dois dias pro Natal? Não, falta um dia Falta só amanhã, gente Mas a gente se comemora Natal amanhã Entendeu? Que se se chamar janta aí Natal de noite. Hum. Caiu um gente, caiu um. Um já foi. Caiu um, vamos Vamos que vai dar certo Para quem tá chegando agora Ninguém tá chegando agora, mas Eu tô tentando remover as peças do meu PC Tá, vou colocar aqui Estão conseguindo ver, não sei como é que vocês vão me responder Até que essa parte aqui da carcaça Ficou bem conservada, hein Não quebrou Mas eu acho que não tem conserto, gente Isso aqui Vai ser muito caro O ruim é, é perder todo, é, todas as coisas Do computador Você vai aqui, gente. Eu tô catando as coisas aqui. Ai! Quase o que eu quero! Só espera que o Fall ganhe um salário do Outubro. Aí eu tenho suara, gente. Nem tem como com esse canal flopado. Acho que ele é só o Felipe Neto. Olha. Felipe Neto deve ganhar um milhão por mês, gente. Só do YouTube. Sabe porque ele deve ganhar um milhão por mês? Porque é em dólares, então ele ganha 100 milhões. Ele ganha 200 milhões. 200 milhões não, 200 mil. Acorda para vida. Sou um matemática matemático. Ele ganha. ele ganha, pode ganhar 100 a 200 mil. e convertido para reais, vai dar quase um milhão. Gente, não tem, não tô conseguindo abrir ou tô fazendo do lado errado. Eu acho que eu tô fazendo o lado errado. Peraí, gente. Peraí. Nossa, eu tava tentando puxar, mas... Deus, vocês estão vendo o ventilador, que... o flash apagou. Vocês estão vendo o ventilador? Eu tô com muito calor, então sou muito. Se não vai ficar o barulho do ventilador, mas eu acho que eu vou ligar o ventilador. Vai abrir agora que eu tô mandando. Ah, puxa, gente, o negócio não quer abrir. Ou eu tô com a ferramenta errada. Estão vendo o ventilador, né? Então deixa eu ir falando aqui para vocês, né? Eu não sei qual visão vocês estão tendo aí. Eu queria. Ah, essa aqui. Eu tô eu tô desparafusando um lugar que não tem parafuso. Que legal, hein? Que lindo. A visão tá boa. Eu eu com meu pezão na frente. Você tá de brincadeira, ué? A bunda dele abriu e cinq Gente, vocês estão. Meu Deus! Gente, eu sou muito. Desculpa, gente. Virou a tela. Ainda bem que eu vi rápido. Oi, RG Batatinha. Gente, a tela virou, por isso o flash apagou. E eu aqui, mostrando nada pra vocês. Gente, eu sou muito ruim em fazer live, essas coisas, porque eu. Eu sou muito lerdo, eu não percebo as coisas Agora tá certo, né? Deixa eu ver como é que fica Por favor, cai. Não, já tá quebrando aqui. Hein? E não abre. Gente, eu acho que essa live vai ser. Vai ser o quê? Ruim. Que eu não tô conseguindo abrir. É o dia 25 desse mês eu vou fazer uma live especial de Natal A Twish. Olha que legal. Mas nesse calor. Ai, eu não tô. Não tô bem não. A gente não tô conseguindo. Hum, hum. Ai. Olha Eu não tô conseguindo pronto tá difícil, gente, tá difícil. Olha esse papel. Eu já vai fora, já tá podre Oi Samuka o que tá acontecendo? Rony tube. Entrei na Locia. <risos> meu Deus! <risos> ai, ai. O céu, ele... Eu tô tentando retirar as peças do meu PC. Eu consegui retirar esse. Esse não, não consegui, não. Caiu sozinho, né? Olha que lindo, gente. Eu tô tentando, porque esse PC não tem mais como recuperar. As peças Você acha que eu devo vender a peça? O único problema agora É porque eu tô um limite no cartão Pra fazer, pra comprar o peça. Olha, eu não tô conseguindo Gente, calma aí Nossa, é muito do... Eu não sou forte Nossa Nossa, gente Ai, meu Deus ah! Fiquei com raiva. Faz o um vídeo tentando entrar no seu assistente. Então, gente, eu abri. <risos> eu falo ali. Ai, gente, não sei. Bateu uma ansiedade, uma crise. Desculpa, gente, pelo Luz hein? Mas eu, eu tinha que abrir ele. Olha como é que ele é. Ih, tem que desparafusar Ele é todo parafusado aqui, a carcaça Tá horrível Aqui os componentes Eu chego a me sujeir, gente Ah, desculpa, eu não tava aguentando mais Cenas fortes. Muitos fortes da tá borda. É triste ver o PC morrendo, né? Você não poder fazer nada. Olha. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Gente, eu perdi a ferramenta. Ah, não. Tá aqui. Vou tentar... Eu, é, pois eu consegui entrar no PC Eu, eu estava Abandonado o jogo E tava com assinante de graça Ah, mas o, o Pinguim Land Ele tá offline E de graça, né Inclusive eu tenho uma conta lá, né E aí, gente Aqui eu vou ter que ter paciência Para remover porque senão eu vou quebrar a peça. Aqui. Olha isso. Não sei se tá dando para ver. Acho que a live... Não um PC nunca mais vai voltar porque os internet aqui é muito lenta. Nada ah, para retirar assim ou não. Não sei se dá para retirar assim, eu tô pingando de sol. Eu não conheço nada dessa dessa dessa região aqui, ó, gente. Eu não reconheço nada. Eu sei o nome das coisas, mas eu não sei o que exatamente é. Ai, meu Deus, gente, fazendo a retirada. Momento de tensão. Ih, ainda tá preso. Oh, meu Deus, tá cheio de parafuso ainda, gente. Olha isso. Por que o nome do teu canal tá código do Clube Pinguim Brasil? Eu sempre falo isso. vocês não assiste, eu vi que só tem código de Clube Pinguim no canal agora. Não tem mais nada, outro conteúdo. Pelo menos um C... tem um CP Island pirata. Eu não vou tomar um choque porque não tá ligado. Por isso tá. Nossa, tinha nove pessoas na live. O povo deve tá. Tudo se desesperando só porque eu não tô fazendo live de Clube Pingüe. É mole Gente, tá cheio de parafuso Ó, oh, eu consegui retirar esse Eu não sei se é pro lado esquerdo ou direito Eu não sei nem que lado é Olha lá, um negócio, gente O negócio é muito, muito parafusado, velho Olha isso, não vai dar para. Meu Deus muito, eu tô em choque, não vou tomar choque, mas eu tô em choque o que é isso que tá aparecendo na minha tela, meu Deus, o Noni tá vivo, gente, como assim? mano, se tivesse ligado o PC, o PC iria explodir Noni ainda é moderador, eu, eu não retirei o moderador do nome gente Nossa, eu tenho, eu tenho um preguiço até pra isso Todo mundo entrando, tinha nove pessoas na no Pensando que era a live de Clube Penguin Eu coloco no título, né? É o clickbait o Clube Penguin Brasil não me ajuda, gente O Clube Penguin não, não me divulga O que adianta ter dois mil inscritos e ser fropado? Não adianta nada Gente, tem muito parafuso Eu já consegui tirar, remover a metade Pior que eu não posso fazer igual que eu fiz com a carcaça não vai... quebrar Opa, None, Todo mundo se incorporando O canal se chamará Felbrain Tech Agra Pop, Água toda Vou aproveitar e banir todo mundo... Noni! as coisas do Noni, gente Tá tudo gravado, tá sendo tudo gravado, tá? Já tá destruindo... Eu tô removendo as peças, Nony Me respeita Destruído já tá Claro que eu não comprei outro, né, Nony? Se eu tivesse comprado um outro Tava aqui no meu quarto dançando Fifi Tia, Eu parei até de dançar, gente De tanta tristeza Eu tô tentando retirar as peças pra quê? O HD. Eu não sei se você entende sobre isso, Nani. Mas eu estou. Oi, Ronan. Oi, tá borda, tá? Opa, Nani. Já que tu não tem PC. Existe um emulador. Pra então, que tá tirando as peças? Boa, Nony. Tipo assim. Eu não sei explicar direito, mas. Eu posso colocar em outro PC, né? As peças. Né, tipo. É isso. Eu posso muito pegar essas peças e colocar em outro PC pra melhorar ele. No caso aqui pra piorar. Porque esse peças é tudo ruim desse computador. Batei PC no celular. O que que o pinguim Lucas se Lucas apagou? Não, o Noni é cheio já, de... oh, gente. O Noni. Uhum, uhum. Noni é a Nilce. Aí vai quebrar o coração novo. Claro que não, né, Noni? Ou eu posso vender essas peças, entendeu? Porque é tão boa aqui. o que quebrou foi isso aqui que <risos> eu abri o já pensou em usar teclado no celular Vamos usar teclado? como assim teclado? não entendi gente teclado o que que é? gente deixa eu terminar logo aqui porque a live também já tá terminando ok? Aí daqui a pouco a mãe chega. O que fazer, vai menino? Ela queria o quê? Ela queria jogar o PC fora. Falei: olha, nem sabe que ainda as peças ainda dá para vender. Eu falei não, vai jogar não. gente tá muito difícil. Olha aí, não vai caiu. Ah! Só existe para tablet. É sério que o HD fica onde que eu tinha tudo que eu tinha no PC? Ah, Noni, será? Noni, você sabe me dizer, cadê? Sumiu. Meu Deus, a porta tá aberta. Que susto, eu pensei que tinha alguém em casa. Saber. Eu não fechei essa porta. A porta só foi aberta, gente. None, você sabe me dizer, se isso aqui é o HD, aí vai ter um nome HD bem aqui. Foca, desgraça. Não quer focar, None. Olha, essa peça aqui que saiu é o HD? Eu acho que é o HD, porque tem negócio de chip aqui. Eu quero saber o que é a memória RAM. Eu quero a memória RAM do meu PC. Esse aqui... Já vamos ver se, se você entende Ó Não tá focando, mas dá pra ver, né? Toshiba Mostrei É, gente, porque eu me confundo Memória RAM com memó é, Memória RAM com Memória de é, HD, entendeu? Não pode derrubar e nem pegar nele Mas eu já peguei nele, já adotei como um filho Eu tinha um Eu tinha um da Mutilaze que era ruim O HD saiu sozinho Tipo, eu nem precisei abrir Como assim não pode pegar nele, mano? Como assim? Como a gente vai colocar o HD sem pegar nele? não, não. Eu gosto do HD, ele é bem compacto e bonito. Não, o negócio de não pegar no HD não tem como, né? Nossa, esse aqui tá difícil, gente, olha isso Vocês vendo a marca do ventilador, ok, gente? Eu sou rico não, tá? Só porque o ventilador é da Arno, ok? Então, esse deve ser a memória RAM Não, memória RAM e HD é diferente, né? Ele tá reclamando também Que desliga do nada Aí deu pro primo Deu pra quem? Ah, tá, entendi Tem que pegar uma luva. Não está sabendo demais as coisas. Como assim? Ah, mas agora também, né? Aonde eu vou arrumar uma luva? Depois é só lavar, não é? lavar não, imagina, lavar o HD é, Passar um pano, assim, seco Pra retirar todas as digitais Não, porque assim, eu tinha que pegar nele, né? Mas também, como eu não vou usar agora É o grudado num negócio aqui. Ah, eu vou, vou retirar logo isso aqui também. Vai sair junto. Olha o borda, você conseguiu ligar o seu PC? O taborda tava dando... Deu uma mijada, gente A borda tava no banheiro, gente Gente, eu tô treinando, eu não sei se eu consigo Meu Deus, tá rasgando o negócio da cama todo. Vou ter que virar essa cama vocês não estão entendendo, é que o vestimenta da cama, o protetor tá todo rasgado Pô presa, gente tudo parafusado O que eu quero desparafusar ainda não consegui. Tem um lugar rico. Puxa tá borda. A casa do céu, um silêncio. É porque não tem ninguém em casa. O cachorro tá quieto. O cachorro tá menino. Outra... Outra... O computador tá bosta, comprou o carregador E eu aqui com o carregador... Funcionando Meu sonho é ser moderador do CPBR Meu Deus... O oh Pingu... o Deus, perdoe-me, ele não sabe o que diz A Moderador <risos> Meu Deus. É um trabalho totalmente voluntário. E é um trabalho mesmo, gente. Porque... É muito difícil... Vai, por favor, sai Eu tô tão concentrado só pra ele sair Ele não quer sair Eu não sei se eu tô Parafusando ou desparafusando. Ele tá folgado já Embaixo ainda ah! Tá quase terminando Gente Tô agora terminando. O oh, gente tá. Ah! O teclado, gente. Meu Deus, o teclado. meu pai já... Oi, Estela Tudo bem? Eu não, Já que eu não gravo Há um ano No, no PC uhum, uhum. Eu uso o EBS Studio Para fazer minhas lives O Stream Live é muito melhor, gente O OBS é de pobre Entendeu? <risos> Só para não perder as peças todas É isso mesmo Queria não, Lucas É muito trabalho Ser moderadão Queria não, Lusca. Lucas <risos> Lusca eu vou ver se eu consigo fazer um especial de Natal. Uhum. Olha aí, gente, como é que tá ficando. Como é que tá ficando, não? Ó, o teclado, gente. Que legal, velho. Mas eu acho que eu vou ter que puxar, né? Ó, o teclado, gente. Uh, aqui quebrou. Ah, consertei. O uh, teclado, gente. Pra ter que retirar eu vou ter que arrancar esses dois. Esse aqui e esse do teclado. Opa meu cara, do que você precisa de. Precisa de ajuda? Oi, detetive CPBR. Precisa de muita divulgação nesse canal flopado, entendeu? Porque o canal tá flopado, entendeu? Eu posto um vídeo, flopa totalmente Eu também tô sem PC, meu bom Eu tô tentando retirar as peças aqui Ai, meu Deus, gente, o que, é que eu faço agora? Ai, meu Deus, calma, complicou aqui Não! Ai! Gente! Calma! Que nervoso Tá colado Oi, Detetive Febraim Detetive Detetive CPBR, um salve para você um beijo no Bunda! <risos> Ai, meu Deus. Hoje o funeral. É o funeral do PV do Fel. Pelo menos os últimos. Momento. Ai, fica piscando! Vão, vão sendo gravados. Gente, fica piscando! Eu não posso ler o chat, porque fica piscando. Olha, consegui. Consegui uma parte. Consegui! Ah não! Consegui! Eu consegui, gente, desmontar tudo! Ai, vou dar espirrar! Um salve pro Ada Grammy! A Grimm. Gente, desculpa, tá? Ó, grudou em mim, palhaçada! Grudou em mim Ai, sai de mim Ai, vai rasgar minha camisa da shopping Olha, vai rasgar, vai rasgar tudo Olha, gente, a peça Essa peça aqui foi difícil, hein Consegui Agora a carcaça do PC ali O teclado Ai, eu vou guardar o teclado Vou dar pro meu irmão meu irmão pequeno, tá, gente? Pra ele ficar brincando. Ou será que eu fico com ele? Ah, vou ficar com esse teclado. Só quebrou duas trecas. A do shift. Que é a mais importante. Vou guardar esses três. O negócio que o Noni disse que não pode pegar. Eu vou deixar em cima disso, tá, Noni? Olha, tô usando isso aqui, ó. Pra pegar ele, Deixa eu ver, vou usar o um menor. Olha, noni, tô pegando com isso aqui, viu, para não dar com mau contato. Ó, meu tapete tá cheio de prego, tá me furando. isso aqui eu vou, eu vou deixar tudo aqui em cima para não quebrar dentro do armário. Olha isso aqui, essa peça. Ah, não foca, isso. Olha a parede queimada, eu coloquei fogo na casa, I'm a na bicha, a na bossa, a na bossa, na bossa. que quebrou o PC, eu coloquei fogo na casa, falei, é isso, eu falo, tô errado mesmo. E aí? Como falou, what the tá borda? Saúde. Beleza, eu vou divulgar o seu canal, tô fazendo um vídeo Não tô quebrando tudo não, tá, gente? O teclado eu Também vou guardar E essa aqui é a carcaça, eu posso jogar fora, né, gente? Ai, tem alguma coisa furando meu pé ah, treca! Vou deixar tudo ali em cima Agora, gente, me avisa aí se a carcaça eu posso jogar fora Quer dizer, o noni Ih, a treca que lembrou Falando tudo errado mesmo, gente Quebrou. Olha lá, não, não fica mais. O que eu tô notando é isso aqui, ó. Mas isso aqui vem em todos os computadores, né? Ou eu preciso retirar? Eu vou retirar, gente. Que ideia, né? Ai... Ai, machuquei minha mão. Será que é pra retirar? Teclado Pop. Como o senhor pode ter coragem de botar fogo na parede? Como diria o Silvio Santos? E, gente, eu sou meio. Você sabe, né? Eu sou meio doido da cabeça, hein? Desculpa, pinguim Lucas, mas. É porque... é assunto pessoal de família que eu não vou falar, né? Na verdade, eu já falei, né? Porque eu... Isso aqui, gente, isso aqui tá me intergando Eu acho que é a memória do PC Tipo, meu PC tinha 300 de memória Eu acho que é a memória eu Acho que não tem problema não, né? Olha, a carcaça A tela Será que dá pra falar alguma coisa com essa tela? Ah não, tá quebrada mesmo, Vou jogar a carcaça fora, ok, gente? Pra me livrar, me livrar de entulho Aí, essa carcaça aí não Vai ficar ali não, gente Eu vou, vou levar lá pra fora Tá cheio de praga no meu tapete. Nem é meu tapete, né? Olha isso aqui. Não foca, velho. Ela pra ele vendida Ter vendido ela inteiro. Como vai vender aquilo, Noni? Meu Deus! Mas eu não quero vender, gente. Como eu vou vender meu HD? Tipo, com minhas coisas. Eu quero usar meu HD, entendeu? Eu não vou vender meu HD, entendeu? Não, tá entendido? não. Tipo, eu não vou usar meu HD. Ou eu vou usar meu HD. Aqui meus cartões. Nossa, para que eu mostrei meu endereço. O cinto. Olha, Noni, você já viu meu mochila? Eu não quero vender ele, entendeu? É isso, gente. Eu vou estar encerrando a live. E vou estar limpando isso. Obrigado a todos que participou. Oi, Logita. Quem é Logita? Logita já tava aqui. Helenita, é, os comentários tá piscando para mim, gente. Olha aqui as peças. Tá vendo que eu não vou vender, ok? Meu HD. O HD é pra ficar comigo. Que o HD é onde tem minha memória, minhas coisas, entendeu, gente? Eu não vou vender. E tá cheio de prego. Eu vou lá fora Agora olhar a ferramenta Ó, oh, comida do cachorro Olha lá, a menina Ih, despreguiçando, mina Olha lá, se despreguiçando Aqui a ferramenta é isso, gente. Eu vou encerrar com o coelho de menina. Que parece um tumor. Não, é o None. é louco, gente. Olha o to. Que olha é esse do capeta, oxe. Onde é comida? Falou assim, só seis likes não viram. Pronto, vou voltar pro quarto Eu iria fazer mais coisa Mas como já tá acabando a live Eu não vou fazer mais coisa não, tá gente? Ó aqui onde eu durmo, meu Deus meu, Minha cova, meu túmulo Isso aqui é onde eu durmo, olha isso Olha isso, o misericórdia Tá cheio de prego Eu vou catar esses pregos Falando tudo errado, meu Deus. Já falei mais coisa, mas... Ai, cansei. Nônia viu minha mochila? Essa aqui é minha mochila, é ok, Nônia? Oi, Bob e Mickey. Gente, olha isso, Fogo chega assim, gente, que isso gente, eu vou encerrar porque agora eu vou ligar o ventilador porque eu tô com muito calor. Eu não tô aguentando mais, não. A carcaça tá aqui, ó. Eu não, não vou vender, o okay, que gente? Não é doida a cabeça, que era que eu venda meu HD. A outra peça sim, eu posso até vender, mas.. Ó, oh, cheio de prego Eu acho que eu vou guardar essas prego Nada pode ser jogado fora Só a carcaça que vai embora Aqui, ó, oh, tá me espetando Oufe de uma égua, espeta eu não Arruma a cama Como eu vou arrumar a cama, gente? eu sou pobre oh, Obrigado, Lenita eu sou bonita, eu sei, obrigado. Ô, oh, tá cheio de prego aqui, ó. Ah, isso aqui não é prego não. Prego não, né, gente? Parafuso. Prego é muito feio falar. Ah. Eu encerro aqui. Muito obrigado, pessoal, por fazer parte dessa história. Hoje você tá encerrado. Nunca mais eu vou te ver. Parece que uma pessoa morreu, né, gente? Parece. No, o Noni, gente. O Noni quer ser meu pai, entendeu? Corta a unha. Olha isso. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que ele gostado. Vou pegar o um ventilador. Frescar Ai meu subaco tá fedendo Tomar banho, né Hoje nem é dia eu tomar banho Mas eu vou tomar mais tarde, mais tarde, de madrugada E até a próxima Tchau gente Presença F pro Respeito pelo PC do Fel Vamos fazer o um funeral do PC Eu já fiz já E eu vou jogar ele fora Já já essa vaca tá fedendo, não descanse em pai, PC do Fel, 2014-2021. É só misericórdia, o fedor da morte. Como é que encerra a live? Ah tá, aprendi. Olha o meu pé, gente.